Fala seus cabra macho! Tudo beleza? Hoje trago duas dicas com receitas milenares que vai te fazer durar muito mais tempo que o normal na cama. Sua parceira não vai acreditar ser você. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar sua curtida para ficar por dentro das nossas dicas. Rapidamente explico que a ejaculação precoce ocorre quando um homem experimenta a ejaculação descontrolada, que acontece muito rapidamente. Pode ocorrer logo após a penetração sexual, apesar de ele não ser estimulado o suficiente ou mesmo antes da relação sexual. Embora não seja fisicamente perigoso, os casais podem se sentir constrangidos, insatisfeitos e esse é um motivo comum para a baixa autoestima nos homens. Primeira dica, alho. O alho tem propriedades afrodisíacas e pode ajudá-lo a prolongar a duração da sua relação sem ejacular prematuramente. O cravo da índia desta planta antibacteriana e anti-inflamatória melhora a circulação sanguínea no corpo e também a aquece para melhorar a cópula. Você pode mastigar os dentes ou fritá-los em frigideira normalmente e depois comê-los todas as manhãs, com o estômago vazio. Segunda dica, cenouras. As cenouras são mais do que apenas um vegetal saboroso. Isso pode ser usado para tratar a ejaculação precoce rapidamente. As cenouras têm uma qualidade que melhora a libido, o que pode ajudar bastante a controlar sua ejaculação. Para melhores resultados, coma regularmente cenouras cozidas com ovo e mel. Gostou das dicas né cabra macho? Então, se você quer saber a fórmula secreta para acabar definitivamente com a ejaculação precoce, eu deixei aqui abaixo o link na descrição desse vídeo. Vai ser sucesso entre você e sua parceira na cama.